Bem-vindos aos dias de bricolage de rua Merlin. Hoje vamos uh, aprender a montar e desmontar uma torneira termostática. Ou seja, vamos fazer a substituição de uma torneira de monocomando por uma torneira termostática. Uh, de realçar, que a substituição de uma torneira de monocomando por uma termostática é um processo muito simples. Uh, irei, à medida desta ação, explicar as mais valias de uma torneira uh, termostática. Para começar, todos conhecem uma torneira de monocomando, em que fazemos a regulação de água fria ou de água quente. Ora bem, o primeiro passo, naturalmente, se queremos e pretendemos desmontar uma torneira, será fechar a água. Bem? Depois de fecharmos a água, vamos começar por desmontar o flexível. O processo é tão simples quanto desenroscar aqui o flexível ao corpo da torneira por sua vez posso já retirar então também o chuveiro de mão, está bem? O segundo passo passa por desmontar então a torneira, ou seja, com uma chave própria vou desapertar okay, a parte das porcas de ligação aos excêntricos. recomendo que seja feito de uma forma gradual até que chega a uma altura que começa a ficar afogada e nós facilmente conseguimos retirar naturalmente que este upgrade, eh, desta melhoria a nível de solução eh, que estamos aqui a apresentar é a substituição de uma torneira monocomando grow por uma torneira termostática grow ou seja, significa que este elemento o centríco que faz a transição entre o joelho terminal e o corpo da torneira, é o mesmo, de maneira que neste caso não vai haver necessidade de qualquer substituição. Vou pousar então a torneira de monocomando e vou substituir por uma torneira termostática. Ora bem, nós facilmente identificamos que é a torneira termostática porque verificamos aqui que tem aqui esta, este desenho a indicação da temperatura de água quente, de água fria e uma indicação da temperatura de segurança, que são 38 graus, está bem? Para fazermos a ligação é tão simples como irmos apertando, ou seja, o inverso do processo anterior, procedemos então aqui inicialmente a ligação, gradualmente, porque os cêntricos a uma distância de 150 cm e agora vamos apertar até sentirmos que realmente a torneira está bem fixa. De salientar que aqui não há necessidade de utilizarmos qualquer tipo de teflon, linho ou outro produto semelhante porque o próprio excêntrico já tem uma borracha que garante a vedação entre a zona do excêntrico e o corpo da torneira. Ora bem, o que é que é importante aqui também salientar? As mais-valias de termos um produto termostático. E basicamente, resumem-se a três. Primeiro, o nível de segurança, ou seja, eu automaticamente, aos 38, tenho um bloqueio de segurança, por isso não ultrapassarei essa temperatura, a menos que deseje, e tenho um botão que me permite fazer essa passagem para mais temperatura, está bem, como podem ver, aqui volta a ter sistema de segurança, permite bloqueios de 43, 46 graus se assim pretendermos e para além disso, vamos pensar a nível de economia de poupança e nós estamos a falar de uma torneira que comparativamente com o modelo anterior permite uma poupança na ordem dos 30% estamos a falar de poupança hídrica e energética é muito significativo, está bem? Para além disso, estamos a falar de conforto que se calhar é um dos pontos mais Uh, essenciais desta torneira termostática, ou seja, esta torneira vai ter a capacidade de, quando eu estiver a tomar banho, independentemente das flutuações que exista de caudal ou de temperatura, eu não sofrer oscilações ou sofrer oscilações muito pequenas, ao ponto de serem imperceptíveis, ou seja, independentemente de haver dois, três consumos na mesma habitação, eu voltar a ter o mesmo conforto a nível de temperatura, porque este termoelemento vai-me garantir essa correção praticamente instantânea, está bem? Ora bem, outra coisa que vamos explorar uh, aqui hoje é algo tão simples quanto a substituição de um flexível que às vezes é uma dor de cabeça ou pode ser uma dor de cabeça e a substituição de um flexível é algo tão simples como apertar esta zona, ou seja, basicamente aqui nós temos dois cones, ok? este maior, este mais pequeno, o um mais pequeno vai acoplar na zona inferior da torneira e eu basicamente só tenho que ter a preocupação de roscar até ao fim o ideal é manter sempre o flexível na vertical para ser mais fácil o seu aperto manual, não necessito qualquer chave e a partir daqui ligar então o chuveiro pretendido Neste caso vou aproveitar para proceder também à substituição de um chuveiro, ou seja, se eu quiser fazer um upgrade, uma melhoria a nível de chuveiro, este chuveiro tem uma, uma particularidade que é anti-choque e tem apenas um jato único, está bem? Eu vou proceder então à substituição do chuveiro, apenas tenho que desenroscar e neste caso vou... E eleger um chuveiro que me permite três, três tipos de jato. Se nós olharmos inclusive para o produto. Vem cá isto especificado. E na parte de trás até explica um pouco melhor. O tipo de jato que nós conseguimos ter. Está bem? Ou seja, estamos a ganhar conforto. Só terei que apertar. Posicionar sempre corretamente. Efetuar o aperto. E neste momento... Tenho aqui o chuveiro, então o sistema basicamente novo, montado, pronto a funcionar. Só teria que abrir a água e usufruir do conforto de uma torneira termostática. Para finalizar vamos ter a oportunidade de ver como é que substituímos um termoelemento. Como facilidade conseguimos retirar esta tampinha lateral, como podem ver como não conseguir tirar com uma chave. Retiro o parafuso que faz a fixação do manípulo termostático ao termo-elemento, retirei o manípulo, vou ter que utilizar aqui uma chave tubular de tamanho 34 e desapertar o termoelemento. Com facilidade, sem esforço, consigo aceder ao termoelemento. elemento só terei que fazer aqui um bocadinho de pressão para o retirar. E já agora aproveito que a função deste termoelemento é então gerir a flutuação que exista da água quente ou água fria ou caudal. Ou seja, ele tem aqui um elemento interior cerâmico onde basicamente faz essa gestão. De salientar também que este termoelemento é produzido em albergaria à velha. Está bem? Estamos a falar de um produto made in Portugal. Para voltar a colocar, apenas tenho que ter em atenção um pequeno pormenor, que é esta saliência aqui, que tem que entrar no rasgo na parte interior do corpo. Vamos então colocar o termoelemento, ou seja, se virem, tem aqui esta reentrância e aqui na parte do corpo da torneira tem aqui um pequeno orifício, ou seja, eu tenho que seguir esta linha orientativa. Okay? Neste momento já está, vou colocar na porca de aperto usando novamente então a chave tubular de 34 manualmente é o suficiente e tenho o termoelemento colocado, está bem? para colocar o manipulo apenas tenho que ter em atenção que a orientação inicial é a mesma do botão de segurança, está bem? ou seja, neste caso vou colocar aqui Volto a colocar o parafuso que faz então a fixação do manípulo ao termoelemento e a colocação da tampinha é muito simples. Na parte do manípulo tem três orifícios, eu tenho que fazer coincidir com estas três saliências, está bem? E temos o termoelemento montado e a torneira totalmente funcional. Fizemos então a substituição do termoelemento, como viram com grande facilidade, de realçar que qualquer sistema termostático, qualquer torneira termostática da Grow, funciona com qualquer fonte de calor inclusive esquentadores, está bem? de realçar este aspecto, porque existem alguma desinformação no mercado sobre isso, por isso não tenho qualquer limitação a esse nível. Quero agradecer, em nome da Grow, a oportunidade do desafio lançado pela Rouen Merlin. Espero que tenham gostado desta apresentação, que tenha sido proveitosa. Se houver necessidade de mais algum esclarecimento adicional, ou diretamente com a Grow ou diretamente com a equipa da Rua Merlin, estaremos à vossa disposição.